Vida é casa. Eu tava lá em casa, devia ser... Eu acho que lá em casa devia ser duas horas da manhã. Não vi fuso horário, nem interessei fuso horário. Era, era tarde para mim. Era tarde para ela. Aí eu vi essa menina lá em Paris. Opa, peraí. Eu gostei vi um videozinho dela lançando o CD dela em Paris. No Louvre. No Louvre. Opa. Eu tinha em Paris há uns 200 anos atrás, é 200 anos, acho que é uns 5 anos atrás, e apaixonei por Paris. E Montmartre é um lugar que, para mim, marcou muito, porque é um lugar, na Segunda Guerra Mundial, onde tinham os judeus, artistas, eu gosto muito de arte. E eu fico emocionado porque é, eles foram os primeiros a ser mortos, foram os primeiros a ser transferidos para os guetos esse judeu. Bom, e aí eu andando um dia lá, eu sempre ando com a minha gaita na mochila eu vi um rapaz com um cinturão de gaitinhas pequenininhas de blues né? e um guitarrista tocando de longe eu falei, ah, o que que eu vou tocar? Tava com a minha ex-mulher, ela filmou e marcou aquele lugar pra mim, chamou Montmartre, Paris então, duas horas da manhã eu peguei e vi essa menina lançando aí tá, mandei uma mensagem pra ela falei, não, não, não estou em Paris mais não, estou em Portugal. Foi falei, que diabo? Você falou, de flash! interessa onde você tá, eu quero tocar com você. Quero tocar Corcovado com você, porque eu tinha ouvido ela tocar Corcovado. E eu achei que tinha uma sintonia. Então essa música aqui que ela tocou agora não é por acaso, nada é por acaso. Né? Aí depois, a hora que eu fui de novo conversar com ela, ela estava em praga. Então, quer dizer, os horários loucos, ela já estava em praga. Eu falei, que praga, que diabo! Né? Então eu queria convidar vocês para conhecer, é um trabalho dela autoral, Sara Di. A gente né, se conheceu é, pela internet e isso acho que é muito mais forte do que a própria internet. É vibração, a música é vibração. Eu estou estudando música, me aposentei em dezembro e. Uma história bonita com música, eu toco violão em bossa nova desde 13 anos. Meu professor, né? né? E, tempo, né? <risos> exatamente. E eu professor, eu tô agora estudando saxofone, né? E aí é o professor que ela estudou violão. Então nada por acaso, nada por acaso. E, e então eu comecei a, estudar bossa, comecei a tocar violão na época que vaiavam Tom Jobim, né? Vaiavam que vaiava Domingo no do Parque de Gilberto Gil. E eu apaixonei com bossa nova, né? Então, nada é para casa, esses encontros são para casa. Esse, esse menino aqui é um músico internacional, é, é fabuloso, ele toca muito, ele toca muito violão, é fabuloso. Então, ele já é um parceiro dela. né? Então, ele está aqui hoje, para a gente é um presente. Tudo isso aqui é um presente. Vocês estarem hoje aqui, a Luciana, a gente brindando, o aniversário da Luciana foi dia 6, tudo isso é um presente. Então, CD da Saladia, é um CD autoral, queria que vocês conhecessem. E se vocês gostarem, a gente volta um dia aqui pra gente fazer novamente uma parceria, fazer um show aqui, né? Então, Mas é... se não gostarem, sejam sinceros Sejam sinceros, falem. Continua isso. Fala. Ah, é. é. eu, vou, eu, vou, eu vou deixar na mesa o CD, se vocês quiserem interessar. Qual o preço do CD? 30, 30 reais o preço do CD, se vocês gostarem, 10, tá bom? Eu vendia 10 euros lá, gente. 10 euros lá, viu gente, tá bom? E sejam bem-vindos à casa, tô feliz de vocês estarem a bordo Muito feliz mesmo, parabéns Eu tô muito feliz, de um parabéns para mim de vocês estarem aqui E a Luciana também, parabéns a Luciana para brindar o aniversário comigo